Então eu voltei aqui de novo aqui pra falar pra vocês. Tava muito forte lá o vento, então eu vou meio que explicar mais ou menos assim, só pra finalizar aqui, um pouco e explicar pra vocês que, como foi esse vlog, o que, que significa esse vlog, o que significa tudo isso, que eu gravei, porque, né? Eu não só vou gravar o vídeo e deixar vocês, tipo, o que aconteceu, que coisa é essa que você tá mostrando, Tadja. Tá? Primeiro de tudo, me desculpa pelo áudio. O vento tava muito forte e eu não gravei, eu falando. Eu vou explicar mais ou menos como que é, como que é, é esse negócio que eu acabei de mostrar aqui. Um vlog aqui para vocês. É um Maturi, matsuri que é uma, um festival, uma festa. Não importa do que seja, Maturi se fica. Você pra festejar alguma coisa assim E daí, esse, esse Matsuri é de primavera Então, é uma festa Pra primavera, aqui do bairro mesmo Onde eu, eu moro, e é muito legal Todo ano tem, ano passado, eu acho que eu não fui Eu não sei, não lembro, esse ano eu tô aqui e tem barraca de tudo, tanto de é, Comida, comida brasileira Comida japonesa, também tem Lojinhas, assim, vendendo terzanato Ou roupa, assim, que A pessoa não usa, assim, tal, mas É, é, é isso, as barraquinhas Não é muita coisa, não é uma coisa coisa super wow. Tem algumas apresentações também que, por exemplo, tem as pessoas que tocam taiko, as pessoas ou que vão lá dança. E É a terceira vez que eu tô filmando essa finalização aqui pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou tentar, nossa, eu vou tentar muito editar bem esse vídeo Porque eu acho que não vai ficar muito legal Sei lá, eu não falei muita coisa e eu não tenho, não tive muita coisa pra mostrar Mas na primavera vai ter esse maturismo Não tem só na primavera, também tem no verão, tá? E se eu não me engano tem também no outono Não tem no inverno porque todo mundo tá embaixo do cobertor com frio e eu acho que é isso é, que eu ia falar Espero que vocês tenham gostado Dá um like, se inscreva no canal E também comente aqui embaixo se você gostou desse vídeo Sei lá, talvez, não Não sei Até o próximo vídeo, um beijo Tchau